Afasta mais um pouquinho, só pra eu ver aí, aí ficou boa um a imagem. Ô, oh, como que é seu nome mesmo, é? Honório. Honório. Como é que você tá passando? Eu tô muito bem, o senhor? Ah, eu tô esperando pra ver se eu assisto a Copa do Mundo. Bom, também. Estamos iguais, então. E no segundo turno do Bolsonaro? Ô, oh, não se esqueça, 22 dia 30. Dia 30, né? Honório. Oi. Aqui é um chão seu, né? Aqui é. é Reduto Nosso. Reduto Nosso. E lá na, na escola lá, você mudou de lá ou continua? Lá? Não, tô lá ainda. Você tá lá? Tô. Você tá só passando um momento aqui hoje? É, a minha filha é dona daqui. Eu conheço ela. É, a minha filha. Como é que ela chama? É. Jéssica Fernanda. Ela é minha amiga no Face. É. é. Ela faz as festas para as crianças, né? Pai. E animada, né? Animada. E Até trabalhadora, vamos. Trabalhadora. Ô oh, oh, Oi tá jovem, né? Gente nova tem, tem uma disposição. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Você também já foi um fuçado meu, não foi? Já, e ainda sou, viu? E, e ainda sou. Aí, ó, isso é um bom. Um jovem de 65 anos. 65 anos. E eu tô com 70. Ah, é. 5 na minha frente. 5 na sua frente. Ó. Aí você passa um momento aqui, vem pra cá, fica umas horas. Você passa umas horas aqui? Passo. Aqui mora minha tia também, ó. Como que a chama? A Aparecida. E o seu Sinésio. O seu Sinésio. O seu Sinésio que retifica alto-falante. Ele que faz concerto pra mim, ó. O pai Ai. do Luciano, do, do Eduardo. É. Gente boa, hein? Gente boa. Hein? Eu gosto dele. O Sinésio é irmão da... Do... Da minha mãe. Da sua mãe. É. E... Eu gosto desse do Silésio. Eu, eu devo muito pra ele o apoio que ele me deu pra fazer essa adaptação aqui do carro. Ele é.. Não é porque é meu tio não, mas é. É, é um, um.. Trabalhador esforçado, Trabalhador, um... ajeitado, viu? Inteligente. Inteligente demais. É técnico em. De... Ah, ele mexe com tudo, né? É. Mexe com moto, com lambreta, com vespa, com. Faz caixa de som. Triciclo. Triciclo. Pra, pra, pra cadeirante. Ele é forçado, não? forçado. Você nasceu aonde, Honor Eu nasci em Ribeirão Preto. Fui pra São Paulo, aí vim pra cá. A sua mãe é de Cristais Paulista, né, Ana? O meu pai é de Cristais Paulista. Como que ele chama? Olavo Okumoto. Okumoto? Okumoto. E a sua mãe? A minha mãe é Beatriz de Paula Silva Okumoto. Mas vem cá, o Sinésio o é de Cristais, não é? é? Pode falar que sim. Daquela região ali? É. Meu pai também é de lá. O seu... Ele nasceu lá, era Guapuã na época, né? Guapuã. É. E como que chamava o seu avô, pai do seu pai? O pai do meu pai era Honório Okumoto. Eu sou Honório Okumoto Neto bom ué. japonês é, é japonês é ele era nisei eu sou sansei sansei ali tem mais japonês o quando isso hélio quando isso sou, ele foi prefeito lá foi prefeito lá é, esse pessoal é trabalhador não é a ah, japonês é filha da mãe é de tirar o chapéu né e, e espanhol também né Italiano também, né? É, italiano gosta muito, de é dar macarronada, né? Isso. De massa. É o... Mas um povo muito bom. Bom. A sua irmã, como é que ela chama? A... a Elaine. Elaine. Elaine Okumoto, tem a Eliana Okumoto, que mudou para Cristais agora de novo também. E o, o Aurélio? O Aurélio é falecido. Falecido, é. eu lembro dele. Fui no sepultamento dele. É. Ele era ah. farmacêutico. Ele veio, a sua mãe veio de São Paulo pra cá. Veio né? de São Paulo pra cá. Eu, eu, isso em 1980. É mais ou menos isso. Eu sou ruim de data, mas é mais ou menos isso. Eu fui pastor deles lá. Oiê. Quem que é essa moça? Deus abençoe. Esse é meu neto, essa é minha neta. Essa é a filha da Jéssica. Tira é essa certo? câmera. Essa a tá câmera. tá filmando você. Ai, ó. Eu aniversário ah história. espera um pouquinho faz eu assim. eu quero me filmar, não ah, então, ah. Eu só vocês podem me cortar nesse aí ó Aqui. aí ó, você aí, viu é bravo. é bravo ô companheiro vem cá faz as paz comigo eu tenho que você faz a paz rapaz, com ele fala oi comigo fala assim eu tava brincando certo ó que você tava brincando com ele Olha lá, olha os olhos dele ali, eu tenho um neto da sua idade, você tá com oito anos? Dio, Como tá é que você acertou? Você? Tá vendo? É, é mais ou menos a idade. porque eu tenho ou um ou neto bonito idade. que nem você, chama Arthur. Tá vendo? Ó? Arthur? É. Eu sei que era Arthur. Quantos netos você tem, Honório? O da Jéssica eu tenho três. E mais quem? E mais três por fora. Outra. Família cresceu, né? Três cresceu. netos e um filho. E um filho. Parabéns, Puxei vô. tudo. Puxei até a orelha. É, até a orelha ele puxou do vô. Eu também tenho uma orelha, que eu passei. vantajada. Né? Uma pergunta. nessa escola você fazia tipo coisa? Fazia tudo. Tudo? É, até estudava. Até estudava. E você fez... Olha o que eu acabei de fazer. O que, que Aí, você ó, fez? Tá vendo? que, que é isso? É. Eu faço assim. Ó, oh, eu sou amigo do seu tio, avô, o Sinésio. Aí, ó, tá vendo? Eu, eu não ando, de, eu não ando, não, eu uso cadeira de roda. E ele que faz a adaptação do meu carro. Ele é cadeirante. Cadeirante. Olha ah. ah lá, o ah. carro dele é adaptado, ah lá. Ó. A embreagem, o freio, tudo na mão. Seu pai me conheceu andando. Meu pai? Não, seu tio. Meu, o, o tio e o avô. E avô? E aí, eu tô, eu tô, tô, tô, tô confundindo sem assim, os seus netos. Aí ó, seu avô me conheceu andando. Fala pra sua, sua filha que eu, eu andei aqui gravando. Eu vou mandar um outro vídeo. Você tá de camisa vermelha. Que delícia. Lá na, na, na coisa eu vou publicar junto. Esse aqui. Hoje, hoje é que dia? Pode hoje é gravar? dia 5. Ficou bom, pode, pode colocar junto, não pode? Pode. Pode? Pode. Ah, Esse é o Nicola. Nicola. Com dois L. Com dois L. Puxa, é chique. Nicolas. É mais importante, tá é vendo? É chique, é. Nicolas Souza Sintra. Sintra <risos> é minha neta. Tá vendo? Minha neta. minha neta é Sintra. Rafaela Sintra Sáquer. Rafaela? É. Tem uma que chama Rafaela na turma. Da sua turma? Tem uma neta, Rafaela, também. É. Vai pra Inglaterra. A minha neta tá no quarto ano de medicina. Quarto? É, oh. daqui uns dias já é médica. Se eu o que era medicina? Medicina, ser doutora para tratar. Ah, do... peraí. Tem uma é. neta que estuda lá no colégio agrícola, ela ganhou entre 10 mil alunos, vai para a Inglaterra fazer um mês de intercâmbio. Saber, parabéns, parabéns. É. Ô, Nori, um abraço para você. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos ser feliz com essa, com essa família sua, né? E faz sempre assim. É. Ao, ao redor dos netos a gente fica... Ganha vida, não ganha? Isso. Então, mais novo. Fica mais novo. Mesmo chamando a gente de voo... Tá vendo? Aí a gente fica mais novo, fica feliz. Dá atenção pro seu avô. Deus abençoe. Aí, ó, e essa é a história do... Do, do seu avô. Vai ficar. Oh, um abraço. Deus abençoe. Honório. Honório. Um abraço. Deus abençoe você. Eu gosto muito de vocês. É recíproco. É. O, o, o Honório sempre participou da igreja, né? Isso! O pastor Zé, Zé Macedo. José dos Reis Macedo. José dos Reis Macedo. E depois sempre participou com aquele moço o outro da. Como é que chama o outro pastor seu também? O Nicola. Nicola. O filho dele é? O Ferdinando. Ferdinando, okay. Ferdinando Consenzi Troilo. Ah, três. Os italianos. E o pastor, o pai dele tá? O, o Nicola não tá muito bom não. Deu Alzheimer. Aí tá meio... Tá meio perrengue. Meio perrengue. Também já é idade bem avançada. né? Ele deve ter uns 78. Tem mais. Tem mais de 80. Mais de 80. Mais de 80. É isso aí. Agora deu Alzheimer, a irmã Rosina Calma. cuidando dele lá. Aquele pessoal dedicou muito trabalho, né? Muito... Italiano também. É. esforçado demais, né? esforçado É o pessoal que tem sangue, né? É. Tem sangue na veia. Ó. Oh. Um abraço para você. Deus abençoe. Né? Um abraço. Muito obrigado. Dia 5 de outubro. Dia 20 de outubro. Não, hoje é 5. Hoje é 5. É. Mas dia, dia 30 de outubro é 22. 22, aí ó. É 22. Aí ó. E vamos ganhar, né? E vamos ganhar. No Sim. nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Um abraço. Ótimo. Tudo de bom. Tudo de bom.